Mano, eu cansei de dizer algo Por isso que aprendi a tirar E mano, sem vontade, eu provo que minha rima é brava Mas de escada, a bota que é algo Quem vai limpar o resto, salve algo ah. Ah. Pode ser o Alba Bob Pode ser o do ou você é louco Não adianta quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis, é o hip hop Você ah. não sabe quanto a vida parceiro Não me pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o pique bagunceiro ah. Sem vontade, mano já tá no hip hop de miliano. Desde o MVC que paga de agressão de mulher e os amigos passam pano Por isso mesmo que eu vou te bater eu sou como um padrão de beleza. Você apoia a lambança, então sou ben, titio, e bem nesse. Te limpei com flor e presa. Tem de mina, toma chave 4 tira. E não chega aí, manda verso. Mas amassa, mano, é chave 4 rima. Ah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Classificado, tô esperando chegar pelo estado é, Tô esperando chegar pelo estado Por isso que você tá de vacilação Presta atenção, você tá esperando Eu já cheguei, eu não tenho conta Os dois meu mano É quatro quina, quatro rimas, camarada Tá perdendo no terceiro, passou quatro quina Meu povo, pega da virada Pega da virada, mano, porque se cê ganha Virou burguesia, não tem problema, tá ligado Parceiro, cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia Mano, que nem tem problema, cê cria, você tá lá Fica esperando eu chegar e vai a tomar raciço assim, tu ar rima. manda de camarada, vai vendo eu apago seu farol de LED Eu sou o Pico Cazuza, exagerada, burguesia fede Mas vendo o que agora eu te mato Isso daqui é um fato, olha pra mim seu novato Chama o Cazuza e nada na piscina de Rato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 Que hip hop é bem mais na rua Cadê ela bora, ela vai embora Tinha de cima na hora Você sabe que eu cante, na cadê fora? Ela bora, você tá ligado Eu tô te mandando embora eu nem tinha feito isso, não até agora <tos> Ei, sabe, tudo, tá na rimar, você para Da hora os seus novos picapos tipo, Vou fazer é scratch com a tua cara Da hora, de... Talvez quando você fizer fizesse scratch com a cara de MC com bom Cê faze a hip hop Por enquanto você acha que é tudo isso e é só suporte Homem não sei o que, eu mandei a speed flow Cê acha que é isso, você vai tomar morte Ei, oh, sabe que eu faço verso? Isso aqui surpreende O que eu faço de speed flow, vai É pra The Real, The Real Só que eles entendem Ah, você sabe tá muito bem Ei, fruta, agora mano eu já capo Eu já casco Você tá muito nervoso pra garantir nesse prazo Não, meu Deus, mas eu tô acostumado com a pressão, mas é o dia a dia. Se o eu, eles não entendessem, cuzão, eles também não reproduziam Mas é por isso que eles estão gritando, porque você sabe qual que é a caminhada? Ela, deu, ela, deu, ela, deu, ela deu, Quebrada, não, ela não, ela não eu amassando que ele entende nada. Ei, uou, oh. tá ligado, meu mano, que eu chego assim. Levo o meu verso na hora truta do começo ao fim. Pode ter certeza que eu faço justo. O verso mano aqui me conduz. Bolsonaro também é um merda, e vários merda vai lá e reproduz. É verdade, por isso que tem vários e Enquanto tem MC de verdade, os fraude igual você estão tudo sumindo Se perguntando qual que é a rima do ano Volta a treinar, sua vaga na rua, tá lá, ecusão Tô te esperando Eu sou fraude, eu tô sumindo Sério, você cometeu um tropeço Seis anos de batalha da aldeia Eu tô aqui desde um o governo Adivinha, na batalha da aldeia, há seis anos também ganhei a batalha de trio. Uma salva de bola okay, okay, okay. o, Bolsonaro porque ele apoio o yeah, mata no chão da família. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem,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 a rima da batalha, de frigo, a batalha de Igual, eu vou perder, mas eu sei que cada um que olhou acreditou. Quando eu tava no quarto assustado, nenhuma câmera me filmou. Mas eu mudei, eu falo coisas que eu não falava. Hoje eu vivo de rima, inclusive é que você suava. Pode ser, mas você falou comigo, falou com o espectador. Porque eu não sempre no seu lado, te estendendo na mão a da dor. Então não fale assim comigo, mas eu te falo que eu vou alto. No quarto que eu te abraço com amigo, mas te mato em cima do cara. Eu me com todos, quando eu fiz um round. Você é espectador é a mesma vida Os dois me olham os dois me aplaudem Essa parada Você sabe de improvisação Você não cabe Arranquei sua mente o um coração Eu não leio comentário Eu não escuto o aplauso Tudo que eu penso humano É encontrar os meus salvos. Na verdade Entendido, é meu mano, você é diferente Na verdade eles te aplaudem de casa Eu te olho a aplaudo de frente. Eu também vou te aplaudir, eu te amo, Guri. Eu não preciso falar isso pra eles olhar eles podem me aplaudir Claro que eu digo pros haters Tá ligado que eu vou até amanhã Vocês são combustíveis, vocês são tão importantes quanto os fãs Por isso que a gente não conseguia atacar um ao outro Vê segundo o escroto Eles não entendem que agora a gente torce de gosto. Eu não rimo para você, eu rimo para o a Pra melhorar o problema desse mundo, eu rimo para os haters racistas oh! Uma salva de palmas. <risos> Uma salva, de salva, de... Mesmo, você já tá até bagunçado. Eu fiquei pensando como você vai ganhar improvisado. Porque você tá com a cara de que vai ser amassado. Juro mesmo, porra, você queria apanhar pro prado. Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado. Então, mas tá tranquilo, papai, eu favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. Se seu povo vai para lá em Niterói. Um, mas lá em Niterói eu me concentro. Sabe muito bem que sua mente é o adentro. Sabe tudo aqui, eu tô atento. Olha quem me fala que eu tô amassado. Johnny, cara pra dentro. Severo, não perfecta. eu vou lá na batalha com o Cachorro Quente não quistequete. Seu brinde que eu tô no beat, eu vou bater montando que esse pente é de SP até Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei. Caraca ainda bem que eu já sei, porque você sabe como é que é meu mano. Pé vai dentro que ela vive esquisvo. Essa moto nunca escutou, sem maldade, speedball, speedball uma grande novidade. Ai,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 no fuma no fuma, não foda. É fazer esse vídeo flow. Tchau, Nair! Tchau, Nair! eu bati <risos> pra Para de meter essa Johnny! Você nem tem mais pulmão. Sabe, mano, calma pro gatilho. Eu transo venho ganho batalha ainda, tenho dois filhos. <risos> sua gangue que você tá batendo de frente É o dos do sangue, mano hoje que vai jorrar Vou acabar com o tingue, só a roda roubando Eu rimo na rima, ah, rima. Ah, então não pode mandar rima Esse é o ah, é rima, eu tenho disciplina e vou nesse é a clima Eu deixo que eu quiser, você vai ficar frustrado Você vai atingir minha vitória aí de baixo Essa é uma minha parada, vai te fuder Você não é o que você não E Você fica maior que eu oh! Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado Você é o um arrombado Vai tomar no cu, é só você que é fazer Você é pula também, só que uns inventa outros copia Não, não, você foi o primeiro Sem maldade você é por dinheiro no bagulho não. você tá fodido Não valoriza que é, faz de pena é, Eu é, cada um é putinho. o ah! tá de brincadeira Você acha que esse gratidão tá enchendo o mergeladeiro? Ah! rapaz! É vendo pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Se enche geladeira, eu enche o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morrer eu. com fome, garanto que eu morro só Cê não vai morrer com fome, é é eu tenho Johnny MC Se eu resistir, você vai continuar a Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem nós sabe dividir? Quatro um beijo muito forte Você pensa realmente que você é um adversário forte a verdade é crua. Quantas batalhas você tem